De repente, 60 anos, Bela Tavares e Manana grida. Na dizia eu sou mais 60 com manga de saúde, do resto não está de fiança. Se me der batalhou na chamada, gostou. Se me deres honesta, na chamada, gostou. Se me deres humilde, na chamada, gostou. Minha mãe não gostou. Na para tudo hora custa de minha lado, para tudo hora cuidirão, para tudo hora, nem que meia-noite, em baixo, o corpo tratado. Para tudo viaço cuidirão, meus filhos. Guerra de 98, eu fui um pilar para eu cuidar dos meus filhos. Eu confia na boa, 100% eu se vi que ela pronto. Então, eu vou minha vida. Eu venci de uma cuidar de mim. Mano que eu estou a cuidar de nós, maneira era que eu estou a cuidar da família, maneira era o que eu estou te... a cuidar. Sempre frente para ajudar. Não agradeço de fundo o coração. Você vem, você vem, você você O coração que tem erro, minha irmã. Eu estou a distender muito. O que é que O que é que eu tenho que eu Obrigado por tudo que é expostar em Obrigado para tudo. Ora, como bateu a por porta, a Obrigado por cuidar de meus filhos. Obrigado por tudo, tudo, tudo. Para cuidar de nós. Portanto, não tem só de gel. manga saída. Começa a sentar. O resto não está ali. A família bagunça está ali. Não é bagunça obrigado minha mana querida, feliz aniversário, um beijo grande, grande, grande, love you, mana das nossas vidas, Bela Tavares. Mulher valente, mulher, humilde, mulher, matalhadora. Tenha um bom dia, cheio de amor, cheio de prendas, cheio de água não é? Não na é bagunça. Beijocas, Bela Tavares. Se outro vir, atenda, pedi Deus, vou ser minha irmã. A mata xetou o cabeça, pode ser -se. a mim bocara o chato. Love you, mana. Love you, bella Tavari, mana, de novo vida. Uma e-se mulheres que tem o meu amor. Obrigado para cada vez que está de lado. Obrigado para todo o cuidado que eu tenho com meus filhos, principalmente na guerra. De fundo, em meu coração, na visão. Longa, longa, longa vida de saúde. O resto não está aí. Família, bagunça está ali. Beijocas, minha irmã querida, Bela Tavares. É irmão que ela é linda na si vida. Love, you, mana, Beijocas. Bye-bye. do jeito que ele ou Parabéns, minha irmã querida, Bela mambo, Nha clone. Pedata repetiu com a para manga de ano na vida. É muito assentado, ele não continua a ser ainda. New, novo, novo, não, não, não, parte que não, não, não, não, não, não, a é não, Tecar o Roberto, vou continuar servindo tudo semana na sua casa. Vou estar cozinhando aqui comida sábia. Vou continuar a estar fazendo si, na sua casa. Bah, na terça e quarta mas é, eu, dobro na sua vida. Não aí está tirando a sua seca. Não, não filho está comigo agora. Bah, feliz aniversário, I love you, mano. Parabéns, mana. Para bem semana, mangas de ano de vida, para domingo de bom, felicidade, saúde, sempre vou continuar sendo o que manda quando gostei de não no amor, está sempre no nosso coração, está sempre presente na nossa, que nunca vai é faltar, que união, de amizade, de harmonia, de tudo. Parabéns, parabéns, tia de Ju, beijinho. Parabéns, tia Bela, muitos anos de vida, muitas felicidades e que venho mais 60 por A família ama muito. E já sabes, és a nossa mãe maior, e és a protetora da família. Beijinhos. Gente... Parabéns, Tia Bela. Muitos anos de vida, muitas felicidades e saúde. Eu continuo sempre a essa mulher guerreira, batalhadora que és. Sempre ao nosso lado, na nossa bagunça. I love you. Parabéns, mãe, Muitos anos de vida e muita saúde. Gosto muito de como como mãe para mim. Eu estou muito grata por ter na minha vida. Obrigada por tudo que me fizeste. É muito muito medrinha. E aí, família, é, passa-lhe só para me desejar uma um feliz aniversário. Atenção, é que um aniversário qualquer. São 60 balas, 6 décadas. E senhora minha mano, passa-lhe para desejar muita saúde, muitas felicidades, mas tudo, tudo, tudo, tudo de boa e de melhor para mim. Vou merecer. Forever o que é que eu poderia desejar, uma saúde em primeiro lugar, o que eu mereci, um bom pecado Independentemente de, estar perto de um outro, devido à nossa vida, de corre-corre, você -corre. sempre tem lugar ali, tem na no na coração de nós tudo. O Magarrande sempre foi um exemplo, sempre mostrando bons caminhos, está criticado, nunca vou nunca, nunca, cansar. Nunca pular largar som de nós, sempre o cu de trás, o vou... junto da orelha, o papiá o chatear, o chato, ela é chata, ela é chata, mas sim senhor, mas sempre, nunca largar um som de nós. Desde tanta hoje é um dia grande, 60 anos, eu comer -se, comer se tudo, tudo mesmo, tudo. E Instagram é... família, qualquer um membro da família, qualquer canto do mundo que está bem brinda, porque é um dia especial. Hoje é um dia especial, eu começo a especial, faciano. Primeiro filho de Pedro Tavares e Virgínia Smedo. Pois é. O que é que me desejo ao mar, mano? Tudo de bom mesmo, no fundo do meu coração. Ok? Está no caminho, ó. Na verdade, eu sou mais chata. Mas que chateiro saudável. Beijo. Dove anos, mano. Olá, Tia Bela. Muitos parabéns. Espero que tenhas um dia muito feliz, com muita saúde e alegria. Espero que venham muitos mais aniversários como isto. Eu te amareço muito. Te parabéns. Parabéns, feliz aniversário, mana. Tudo de bom. Parabéns, mana, da nossa vida, do meu coração. Para que o assunto e o papel bom, às vezes a palavra está faltando. Por isso, não pedi é pediço a Deus, pedi a vida cumprido com saúde de ferro, para o que adiante. Fabiá, nosso símbolo e Canada nada. Abaí irmã, qualquer alguém que gostaria de ter na família. Por isso, na outra encarnação, o mestre volta a ser o irmã. Para Deus que aqui o coração de ouro. O Danixamarca para tudo, onde é que o povo passa. Minha mão no fundo do meu coração e não voltar a mão. para sempre. Ok? Love you. Adoro muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, Tenho um dia só no segundo mana. Beijinhos grandes. Minha mão, tio. Mana, mana, mana das nossas vidas. Ali dia chega, dia grande, 60 na apontado, é, mana? Para Deus continuar, para a tua vida, que saúde. Saúde de ferro, aquilo é que é mais importante. Pedou mais de 60 anos de vida. ou oh, perigoso aboneto, se calhar até bisneto. Não está a esperar, como é dia nascer um dia grande, bom. Um dia de muitas felicidades. Minha parte, minha mana mora ali dentro do meu coração, beijinhos bem grandes de feliz aniversário Parabéns mana, muitas felicidades e muitos anos de vida, espero que todos os teus sonhos se realizem, que tenhas um dia mega feliz, adoramos-te muito é. Parabéns, Parabéns a você, você nesta data de muitas felicidades das nossas vidas. dia é, é. Parabéns, minha mãe querida, pelos 60 anos. A Deus dar muito saúde e felicidade nos próximos 60 anos. Muito, muito obrigado por tudo, você é uma mãe muito, muito, muito especial, muito, muito. E obrigado por você existir e espero continuar contando contigo nos próximos 60 anos. Beijo e muita felicidade. Queríamos muito estar aí com vocês, mas espero que no próximo, no próximo aniversário a gente possa comemorar junto. Beijo. E parabéns, Bela, pelos 60 anos, muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, que você ainda tenha muita vida pela frente para partilhar conosco, e te amamos muito, você é muito mais que uma sogra, você é uma pessoa especial demais, eu agradeço muito a Deus por você ter vindo na minha vida, né, como mãe do Ivan... A maioria das qualidades que o Ivan tem herdou de você, essa pessoa generosa, é, que tá sempre disposta a ajudar, a pensar no outro, a acolher, né? Que quando a gente tem um problema, quer ajudar, quer participar. Eu admiro demais você e te desejo tudo de melhor nessa vida. Beijinhos e até mais. Obrigada, tudo bem? Feliz aniversário, muitos anos de vida. Eu quero te desejar é, Muitas felicidades Muitos anos de vida Porque se não fosse você Eu não teria esse pai incrível que eu tenho E eu também não teria você Que é minha avó Muito obrigada, um beijo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Vô oh, Happy Birthday to you! Vô oh, parabéns para Deus partindo boa manga, manga de anos, manga de chuvas de vida para o raiz continuar fundo na chão e para a cumprido cumprir o sumalacacão Love you! Vô oh, da nossa vida, minha madrinha querida Desejo-te tudo, tudo do bom, para Deus dar manga de ano de vida, para o beijo, para a Ema bem batata para não batata secão, para não mimar, para não dar em retorno tudo amor e carinho, cuidado que tem para nós. Não quero por aqui comida, sabe para o? Para Deus não tem dinheiro, não vai ter que encomendar comida, antes sim vindo não. Para o beijo, se pega, para o da fortuna, para não pôr o povo a esnalar, não, quero pôr ele na lar não. Bora ficar conosco, vou até chatear no cabeça, gosta tio tio tio de boa, de manga, de orgulho de boa. A mim, muito grato a Deus, a madrinha que me tem né? por ser uma matriarca, por viver tio, bora não cuidar de vovô, bela, love you, Mua! Vó, Bela, espero que vives muitos anos de vida. Adoro-te tanto, meu coração, quando tu não estás ao pé de nós. fica tão triste, que quando estou ao pé de ti, gosto tanto, que podes te abraçar para sempre. E gosto muito da tua comida, cozinhas muito bem. E, e espero que tomes o melhor dia de sempre no teu aniversário. Obrigado, avó Bela. Por seja minha avó. Eu espero que tu vives até... 2020, 99. Qual é o mais alto? Mas... Eu quero para viver para sempre. E eu ficar sempre ao lado de ti. Gustavo. Oh, muito ti. Love you. We love you, Continuação de um bom ano, pé ano. É faças mais 60 se sobre mais, estes 60. Se <risos> <E -y. risos> Até! <Atestas. risos> ah. Um, dois, três. Parabéns a você. Nesta data querida. Escuta pelo nosso amado. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, canta lá nossa nossas para a menina. Vobeluxa, uma salva de palmas. Beijinhos a Vobeluxa. Muitos parabéns. Que esta data se repita por muitos e longos anos na vida. Que tudo que tu desejas que se realize e que sejas muito, muito, muito feliz. Manda um beijão à Vobeluxa. O que é que vocês acham da Vó Eu vou dar uma prenda para ela. Qual é a prenda? É o relógio. O relógio tá bem. Depois vou mandar o relógio para ti a Vó Lúcia. Beijo, beijo. Amamos-te muito. Amo-te muito. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Parabéns, Vó Muitos anos de vida, muitas felicidades. Eu gosto muito de ti. Um, para a você nesta data querida, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, canta lá nova alma, para a menina, lucha uma salva de palma. Beijinhos, avô Beluxa, muitos parabéns, muito que esta data se repita por muitos e longos anos na vida, Sim. que tudo, que tu desejas que se realize e que sejas muito, muito, muito feliz Muito feliz Manda um beijão, avô Beluxa, o que é que desejas, avó Beluxa? Eu vou dar uma prenda para ele Qual é a prenda? O relógio tava tá bem, depois vai mandar o relógio para ti, Belucha. Beijo, beijo. <risos> Amamos-te muito. Amo-te muito. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Parabéns, Vó Bela. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Eu gosto muito de ti. Hum. Parabéns, tia Bela. Muita saúde, muita felicidade. Olá, lado Debo Pestes Chatos. Vou continuar sendo aqui, tia querida, para tudo, guente. Beijo, beijo. Tia Bela, eu é, o Um passo ali só para desejar um bom aniversário. É, vou continuar dando esse sorriso, essa alegria. É, para 60 anos e do, do mangas e anos que não repetindo Nome um estindo da comediana é de Tia Bela, sabe? Ela grita Ampus! bom aniversário, Tia. Um bom Boa tarde, uma vez. Primeiro lugar, saudade e conterei de gosto. Mas, acabou, preocupa. Qualquer momento, ou não ensambre, ok? Brigida Tavares, parabéns, minha filha querida. Parabéns, parabéns. É feliz aniversário. Tudo de bom, saúde. Mas uh, vou repetir muitos anos na vida, filha. Eu soube como a boi friquinha, a boi mamê, a boi tudo de nós. Todo mundo gosta de bom. Tavares, a boi de coração. A boi de no coração, mas nada. Todo mundo o ensemble, Te Amo Yubi, não tem nem saudade de vós, mas Deus Mas 60 anos que eu pude não na é bem yubi, como que não problema ali, ou não pude fazer. Beijinho grande te amo vocês todas. Vá, beijo, te amo. Meu amores. Parabéns, minha amiga, minha irmã. Muita saúde e muitas felicidades. Para Deus é uma longa vida, para o Matibu Fisco e Sempre com saúde e rígio. Sempre, sempre, sempre com saúde rija e muitas, muitas felicidades. Na desidão, no fundo do coração, tudo, tudo de bom, minha amiga. A boa amiga, a minha irmã que tem, a boa irmã que tem, irmã que de todo o tempo da minha vida. bom dia de avós, 60 anos com 60 dias. Para, para, tudo, jovem dia tomar um copito da minha conta. desde altura de bom e muitas, muitas felicidades. Amigo bom, não amizade que de longa, longa data. Antes de não ouvir isso para eu me cantar o dia que negócio. para Deus, dá longa vida e dá -o muitas, muitas felicidades. por uma batalha de hoje sempre na live. tomar um copito da minha conta. Muitos beijinhos e um abraço forte fundo do coração. Tchau, enjoy, bom dia. Beijo, beijo. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, a oh, nossa tia, tia bela, com uma salva de palmas. Yeah. Isabela, olha, muitos parabéns, que este dia se repita por muitos e muitos anos. É, Espero que tenhas um dia muito divertido aí em casa. Hum. E só para dizer que te amamos muito e temos muitas ah, pessoas. Amamos muito a avó dela, Alicia? Sim, sim! Então vamos mandar um beijinho enorme assim. Uau. Uau. Uau. Parabéns! Uau. Uau. Diz parabéns, avó! Diz parabéns. Diz parabéns, avó. Diz. Parabéns, papá. Ai, é vergonhada, Súria. É velho, no dia de outubro e dia de hóspede, ah, não vou roubando assim. Saúde, vanga, dela, aquilo que é mais importante, por ter a paciência, faturando durante muitos anos a nós, que não filhos, ok? Vida longa e saúde de ferro. Tchau, tchau. Minha tia bonita, parabéns. Espero que tenhas uma vida muito longa, tia. E este próximo ano esteja cheio de amor, Felicidade e saúde. Amo-te muito e tenho muitas saudades tuas. Happy birthday! Ligeiramente mais velho, para eu dou saúde e muitas felicidades longos anos de vida. Tudo de bom povo. que é possível enfrentar para nós, né? Nos amontou. Um Parabéns a você, nesta data querida. Boa beijo vivo parabéns mana tudo de bom né desejou muitos e longos anos de vida saúde sucesso e muitas alegrias a bobo se bicando que uma é importante para mim o se tempo que não dura então por isso um catenete o palavra que atendo como descreviu não mabo você binda conteneu a mim se binda conteneu Felicidade, peça, Center pedir muitos e longos anos, mana. Parabéns, Tia Bela. We love you. Bye. Aos e dia de novo, mana. Mana Beluxa, minha prima querida. Para Deus partiu mais 60 anos de vida. manga de saúde, felicidades e muita alegria. Amor de família aqui na casa faltou para a nossa tá sempre junto. Beijo, beijo, beijo, beijo do coração. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Mana Bela, parabéns e muita felicidade. Para Deus, dá um manga de anos de vida. Nós estamos sempre ao lado de Bonomana, não, não mamá, que está cuidando de comida, sábado para nós. Para Deus, dá um vida cumprida, com saúde. O Mate Boneto, buiz neto tudo bom mati o beijo, nota tirou o seca tá bem mana bela tudo tudo de bom de o zignião feijinhos grande tudo bom aniversário longa vida tá bem beijo Te amo muito mana bela beijo parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, dando as nossas almas, para a menina beluxa, uma salva de palmas. <tos> Mamãe, tudo de bom, feliz aniversário, mais um ano de vida, e que a qualquer ano, né? Que a qualquer aniversário são 60, para Deus, Burou mais 60, com saúde e com qualidade de vida, essa é uma benção de Deus dar graças a Deus para eu chegar lá com saúde, nem toda a gente chega aí, né? Mas para Deus deixar saúde, sempre ao lado de família, de amigos, bom é desejo um dia muito feliz, um dia muito agradável ao lado de amigos, famílias, por ter surpresas agradáveis, o ter direito de um tamago -copo. O rio, o brincar, o da gargalhada, mas o que que o MC para o dia? aproveitar la ao máximo, ok? Não desejou tudo de bom. Vai bater, repetiu sempre com saúde, sempre ao lado de tudo que me desculpa, sua tia. Beijo grande, love you. Alô, bom dia, bela beluxa. Hoje dia grande, dia do aniversário. É dia especial, não desejou. Feliz aniversário, parabéns, Jóis Aniversário. Manga, manga, manga dano da vida, saúde, saúde principal. Vou ter força para a batalha de todo o dia. E forças para continuar aqui, assim como não fica aqui. Diante de bo, bo famílias, bo filhos, bo sobrinhos e bo netos. E para nós também, é vou começar 60 chuva. Nessa 60 chuva, Pensa, Deus não ajudou, mas riba 10, pedou uma corrente para continuar com viver conosco. Bom, não desejou mas feliz aniversário, mas saúde só. Hein? Não é só saúde. Continuação para diante, para a batalha de todo dia, de par manhã de noite. Um beijo grande a nós, com a nossa família. na Olá, prima, parabéns. Saúde, acima de tudo. Grande Tavares, anos, o Pitupa, muitos, muitos anos de vida. Sempre na companhia de bagunça. Família bagunceira. Gosto muito de ti. Beijo. Boa tarde, boa Bela. E a mimena branca, parabéns, parabéns. Parabéns. Na desejou muitos anos de vida. Ao lado de tudo família felicidade para boa mais 60 anos mais 60 anos roubadas mulheres e mais que as minha irmã tudo de bom e de melhor para boa saúde dinheiro de resto tá disso que Deus entrega tudo na mão de Deus um feliz aniversário bela e a minha mena, branca de florida minha irmã minha amiga de coração a é um dia muito especial dia de aniversário dia o e aí data desde pedir para muitos e longos anos. Com muita saúde, paz, felicidade, amor e dinheiro. Vou continuar sendo que bela que todo mundo conhece. E um bela que tudo guinte. Vou buscar ser assim, parte negativa, muito difícil. Porque que coração é grande para Deus continuar. Vou ser uma amém de tudo. Filhos. A Boa é uma pessoa que jamais lhe esqueci no mundo. Porque, graças a avó, a óssea me te a avó. Deus continua a abençoar. E abençoa Ivan. E abençoa tudo por famílias. E dou também felicidades. Pe Deus me de para conseguir um companheiro para viver momentos bons momentos maus. Porque vou merece. Um abraço, um abraço muito apertado. É data para repetir para muitos e longos anos dela. Com muita saúde, paz e amor. Um beijo grande, pena não capo de sair do corpo. Mas sim como no coração, saúde do corpo. Foi uma tão importante. 60 anos, um data que merece comemorar. Beijo, beijo, beijo, beijo a enfermagem que ela mandou para o aniversário de 60 anos. Para Deus dar a vida cumprida com bisneto, batatirão é secar, é roco dentro. Sumacu... Sumacu foi 60 anos. Para Deus dar uma 60 anos, me parece. Não dá para nada. Por falar, você ganhou saúde e o bendito. Para eu dar saúde. Dove eu convido, como com teus netos, os bisnetos, a lá que a neite. Parabéns, parabéns, parabéns. Saúde e felicidade. E, parabéns, Biela. Muitas felicidades. Tudo de bom na vida ao lado de todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, minha família os de Gantavares, bom dia, Bela, bom dia a vós tudo, no meu pequeno vídeo, da Bela e minha irmã, parabéns, parabéns, Bela, feliz aniversário, não desejou tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo o que é de bom é e do melhor que a vida tem, bom, tudo de bom mesmo pensava na cara por ter matei aniversário, mas faz esforço. Foi beber 60 anos e 60 dias. Na pede Deus, foi dar mais 60 anos. Depois de 60 dias, eu podia rir. <risos> um beijo grande, grande, grande, minha irmã. Mais uma vez, eu tenho um feliz aniversário. Tudo de bom. Por favor, minha irmã. Porque a nossa geração nunca tem dividido. A nossa vida é hermosa. Beijo grande, Bela. Um cheiro coração. De boa Sempre boa Tchau, beijo. Olá, oh, Babeluxa. Muitos, muitos parabéns. 60. Se estamos todos tão felizes. E tudo o que posso desejar são muitos anos de saúde. Muita paciência para fazeres muitos bons com a batedeira que eventualmente vais receber. Beijinhos, love you. Parabéns, Vobela! Tudo bom? Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gostamos muito de ti, Vobela? Gosto de ti, Vobela. <risos> é um beijinho, Pazinha, Vobela. Eu não beijo muito. Sim, Vobela. amo. Um ano. Que se repita muito mais antes Beijo Beijo